Olá, aqui é o Zanon. E o assunto de hoje é: Como treinar em casa para ganhar músculos? Ai, não sou, tô treinando, sabe? Mas tô treinando em casa, mas sinto que o tempo eu faço as coisas, tá, uma agirinha, assim, mas não é a mesma coisa de quando eu fazia na academia. Quando eu fazia na academia, eu sentia que eu tava que pegar. Hoje em dia, quando eu faço em casa assim, eu sinto que não tá a mesma coisa, que a perna tá mais mole e eu sinto que não tá um dando resultado. O que, que eu faço?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 de forma adaptada para gerar os resultados que você deseja. Então não siga replicando o que você faz na academia. Procure maneiras inteligentes de ter os mesmos resultados treinando dentro da sala da sua casa. E se você quiser ajuda, estou agora com o programa Glúteos em Casa, que foi feito justamente para isso. Para eu preparar o melhor treino para você fazer dentro da sua casa, para ter melhores, para ter resultados iguais ou melhores que você tem na academia e com mais velocidade. Fechado? Um abraço e até a próxima!